Eu sou o Lepro e hoje o nosso novo episódio vai ser a Bina no rabo da Lot Mas em primeiro lugar eu quero que o Luke o o, o, o, o Teto, o Teto vai falar uma coisa com vocês Morreu. Tchau, gente Oi, gente Eu sou o Teto Eu sou o Teto Eu sou o Teto E eu repito as coisas Estou brincando, é narrador mesmo é... Eu ia falar pra vocês, crianças Que não usem drogas Não usem drogas Não usem drogas Porque as drogas fazem mal Pra todos vocês Não importa que é droga de não legalizada não importa se é droga legalizada Seu pai bebe Não use drogas Falou gentinha Não use drogas Tá me ouvindo né porra gente eu sou a Bina e hoje nós vamos explorar o rabo da Charlotte. Ei, ei, olá gente. Oi, eu sou a Bina e você quem é? Eu sou eu sou a o rabito da Charlotte. Rabito cara muito feia, que porra é esse aqui? Esse bigodinho seu aí? Ah, porque eu sou, eu não sou o rabo da chalote eu sou a a chachota é, o xibiozinho dela. Eita, você é feia. Ah, cala a boca, você também tem um. Mas eu cobro o meu, por que você não cobre o seu? Porque... tem que mostrar pros machos para, e por que você tem a, a voz tão grossa? Nossa, porque tem uma bola na minha garganta e, e eu não mexo a boca. Por isso que só fica parado assim. Ah tá, então tá, né? Fazer o quê? Então tá gente, ele foi o episódio no rabo da Charlotte